Meu SWA, tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu me chamo Asusena E eu sou o Juninho, e trouxemos vocês para passar uma semana incrível em uma das nossas escolas A HC Language School Então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo para você A HC Language School foi inaugurada em 1973 com o objetivo de ensinar inglês para alunos de todos os lugares do mundo. Aqui, todo o time tem um único foco, entregar o ensino de inglês de alta qualidade aqui na Ilha Esmeralda. A escola possui duas unidades, a primeira que fica aqui em Dublin e a segunda que fica em Brink. Assim como a SWA International, a ATC também possui o selo Quality English, que certifica a qualidade de ensino ao redor do mundo. Além disso, ela obtém a certificação ASUS e MEI. Tudo isso para garantir a reputação e excelência acadêmica. Sou eu que vou recebê-los quando vocês chegarem aqui no primeiro dia. A gente explica como que funciona a escola. É, aqui na escola, eu sou responsável pelas atividades, o Social Program. É, as atividades que a gente oferece é, na parte da tarde. Se o aluno está estudando de manhã, ele pode aproveitar as atividades no período da tarde. explico explico é, como funciona o nosso e-learning é, ACC Online que o aluno pode usar para estudar mais em casa, ele pode encontrar mais exercícios é, para fazer, como atividade extra, como tarefa de casa. O aluno também usa o e-learning para pedir carta, para pedir férias, então tudo é online, né? através dos formulários que eles preenchem online. Os alunos podem checar o nosso social program é, nas nossas mídias sociais, toda segunda-feira está disponível o programa da semana. O pessoal que está aí no Brasil pra, se preparando para o intercâmbio, pesquisando sobre escolas, convidamos vocês a ver para a ETC, a gente vai receber vocês aqui com todo carinho. É, para aproveitar essa experiência incrível que é vir para a Irlanda para estudar inglês. É da itTC English School a escola tem mais de 45 anos de experiência e é uma das escolas pioneiras do ensino do idioma inglês aqui na Irlanda Além do curso de inglês geral o aluno pode escolher entre outros diversos programas de ensino que a escola oferece os professores qualificados são selecionados com base no seu entusiasmo experiência e habilidades Se tem qualificação internacional e uma localização conveniente e atrativa. Que leite, se não tem essa de idade ideal para estudar, a escola é preparada para receber alunos de qualquer faixa etária. O aluno que estuda na manhã tem três aulas opcionais grátis no turno da tarde, além de poder aproveitar o social program. we have our 20 hour course in the morning and our 15 hour courses uh, syllabus for each of these um, and then our teachers use the syllabus to plan their lessons uh, for the week so they have a scheme of work and they refer to the syllabus and can supplement um, the, the course book and the material uh, with their own material or online material um, authentic material, anything that they feel can add to the student experience. Um, and they know the students best, so help them to progress and improve their level. If there's any students um, out there, we would really love to see you in ATC in Dublin. Uh, we'd be very happy to welcome you um, and offer you a very enjoyable experience with us here. E o que você achou da AFC? Eu mesma adorei ter essa experiência ao longo dessa semana. Se você ficou interessado, é só acessar o site da SWI International e entrar em contato com a gente. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele amigo que precisa muito dessa dica maneira da nossa família.